E salve aí meu querido e minha querida, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus e bem-vindos aí a mais um vídeo impressionante de React, beleza? Vamos lá mano, como você pode ver no título, sim, ele vai estar tá aqui no canal, não tem como não reagir um cara desse, tá ligado? Então mano, é o seguinte, antes de eu começar esse vídeo, eu quero fazer um pedido pra você, clica nesse botãozinho vermelho aqui de gostei, clica no inscrever-se, beleza? Pra não perder nenhum tipo de conteúdo que eu postar aqui. Eu tô com os planos bem, ó. Ah, meio bosta. Tá, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso não vem ao caso. O que você veio fazer aqui, você sabe muito bem. Eu também sei. Assistir o vídeo do Edu. Bora. Então, o vídeo do Edu de hoje não é uma gameplay nem nada. A gente vai reagir aos comentários, tá ligado? O que as pessoas. Escrevem para ele aí, vamos lá, vamos assistir junto, beleza? Então vamos lá, mano. Eu vou contar até três. E eu vou deixar, pedir para você deixar seu like, se inscrever enquanto a gente parte para parte aqui do da área de trabalho do nosso react, beleza? Então vamos lá, mano. Eu vou contar até três hein? um, dois, três. Vai, mano. Deixa o like aí, já deixa o like, se inscreve. Bora, bora, bora, boa. Agora que você já se inscreveu e deixou o like, a gente vai assistir junto aqui o, o Edu. Reagindo a comentários estranhos, hashtag 20. Caraca, muito vídeo. Olha o Edu enchendo a cara de Danone. Estamos de volta nesse quadro lendo os comentários estranhos. E vamos lá, galera, vamos lá. Hum, vamos lá, anos, lá, vamos, vamos ver. Tá no copinho de bar. Aí, copinho de bar. Manda pra dentro. Hum. Que delícia. Primeiro comentário é do Irineu Nem Eu. I -ri -i, I -ri -i, caramba, do KKK, essa sua blusa parece a do pai do Chris. Eu sei que blusa que é, é aquela blusa que eu tô com a gola, não é? Uma uma, uma, uma vermelha, uma vinho. Ô, oh, oh, cara, é que tava frio no dia. Uma... No Nossa, lá, verdade, velho. Oh, e aí, parece a do Julius, mano? Pera aí. Caraca, que fita. ver o... aqui. Caraca, o... as pessoas o... é fogo, dele, mano. Amei, as ali, pessoas ó. percebem irmão, tudo, né? É o Terry Crews, adoro ele, sou fã dele. Porra, mano, a camisa parece um pouquinho só, né? Ó, ó, ó, galera, os caras ficam zoando minhas camisas, pô, camisa de gola bonita, os caras ficam zoando, ó. Hoje o Edu vai ficar bêbado de Danone. O seu mamilo, preciso de um transplante urgente. Tá aqui, cara, tá aqui, ó. Pode ó, pegar aí. pega essa peça aí, viu? Tá vendo? Isso que eu faço pelos meus fãs, quando meus inscritos. Tem que doar o um mamilo. Então você pega aqui, cara, tá bom? Só comer é grandão rosa. Então, Tem que doar o um mamilo. Paga internet pra ler isso aqui, eu quero ler isso aqui, ó. Aê. Obrigado você também que comenta, falando que gostou do vídeo. Obrigado aí. É nóis, mano. A galera é fera demais. Vamos seguindo aqui, ó. Finalmente o Edu trocou a cadeira. Ah, troquei. Aqui, galera, aqui, galera, aqui, ó. Ah, tá, eu, assim, eu já uau falo, Uau, Edu Tá tô fazendo um... hein, fazendo. É, é o seguinte, mano, minha cadeira quebrou Cadeira quebrou, ela tava já mole, tava toda errada lá Tava ruim de sentar, sabe, eu troquei Comprei essa aqui, uma cadeira gamer bonitinha Mas é bem barata, viu Porque a que eu vi ali, mano, tinha de 2 mil 3 mil reais uma cadeira gamer é, isso? Tudo é? é Cadeira gamer é cara, mano é deita. Mano, quem paga 3 mil numa cadeira Essa aqui foi baratinha, e tá boa E valeu aí, mano, troquei a cadeira assim, outra lá Já tava, né, coitada Aí, galera, vamos seguindo aqui, lendo os comentários da galera, comentário do Alinho Games. Aí ah, é o Alan aqui, ó. não é? Ó Olha lá o Alan aqui, ó. Por que você não faz live na Twitch? Megazord, pronto, acabou. Eu fui banido, acabou. Não, cara, que é, live eu não, né? Eu gosto de fazer vídeo, gosto de fazer vídeo, montar um vídeo, editar. Na é verdade, ele foi banido entendeu? mesmo? Comenta aí não, se você live, conhece ele. Faz, ele não foi não, banido assim. mesmo ou é zoeira dele? Ó, eu vou logo matar aqui no copinho de bar, vou matar. Hey, Beleza, Matheus Danone, você tá brava hoje. Geladão. Então, Alinha, eu não gosto de fazer live, não gosto não. Eu prefiro focar em vídeo. E também, né, cara, eu sou obrigado a falar, vou ter que falar. A Twitch é uma dentadura. É uma dentadura, você acha que eu não sei não? Você fala um Mongol e você, é, você é capotado ali, fi. Imagina eu, jogando um jogo <risos> violento Tipo um Red Dead, me é. tirando a cabeça e falando, ah, não, a cabeça voa. Eu vou ser banido. Não, não. Com certeza. Banido. Comentário do Pedro Henrique. Ia ser banido Pedro mesmo. Já peidou. Lá vem, ó. Lá vem cagado. Edu, já peidou o atrás do arco-íris. Mano, é isso que eu sou obrigado a ler. Ó, é isso que eu tenho que ler. É só no meu canal. Difícil, <risos> difícil, cara. Difícil, é cara. é. é oh, difícil. Tá aí, mano. Fumou candida aí, ó. Tá louco. É, minigamer. Joga Free Fire, por favor. Me adiciona, meu nome é Petrobras2q5. Porra, oh, cara, Free Fire. Ah, mano, olha é aí, não. Porra, oh. oh, parceiro, Free Fire, mano. Não, não, faz isso, não. Ele não gosta de Free Fire, Fire. né? Ô, oh, jogo de merda. Calma! Minha opinião, meu gosto. Se você joga, jogue muito, se divirta. Inclusive, adiciona um carinha aí pra jogar, ó. É o Petrobras 2Q5. Adiciona ele pra jogar aí. Eu não gosto de jogo, eu acho... Meu Deus, é lamentável esse jogo. Vai ter né? milhões aí, aí de jogadores eu não, eu não aí, de ninguém, garoto. Eu não gosto de fogo livre, não. Eu também. Eu, comentário do Gregório Crispim. Faz o react ouvindo BTS. Google, vem cá, Google. Bota ah, aí, ele vai, vai ver quem é BTS, um BTS um mano. É magro, um cara de menina. Eu não gosto, galera, tá vendo? Os caras estranhos, é fino, não come. Eu não tô ligado que a molecada gosta, a menininha gosta. Eu não gosto aqui não, galera. Hum. Opa, se liga, olha quem que é. Vai, cara, vai. Ai, É o nosso urso eterno, <risos> eterno já já, nosso urso, ó, olha lá, ele tá aqui, sempre perfeito. Já não está mais entre nós. Junto. Seguindo aqui, galera, Pera aí tem muito comentário aqui, obrigado por isso, obrigado por comentar aí. Até o Edu parece aquele cara do filme Ritmo em Fuga. Ah, mano, oi, parece um pouquinho, hein, eu sei quem que é, inclusive é um filmaço, mano. Mano, o filme é louco, na moral, o negócio é louco, é um moleque que ele pilota... É. Música. Ele tá lá com Parece, Vai, não, parece, né, é, parece não, não parece, né, velho? Parece, não parece, né? você quer namorar comigo? Quero me beijar, te beijo. Que isso, mano? Oh, credo! Oh, que taria? Quero me beijar, te beijo. Oh. Ô, Uma coisa dessa na Twitch, mano, já era. Um abraço, o cara oh, se soltando. Jonathan Barbosa Nunes. Edu, você tem canal no Xvideos? Xvideos? Que que é isso? Pera aí, deixa eu ver. Google, vem cá de novo. Nossa! Aqui. Vai lá, Edu. Não tenho não, viu? Tem não, mas eu vou conhecer depois aí. Hudson PM. E aí, Edu, tudo pão com trigo? É, cara, tudo pão tudo tá no... não, aqui, tá Eu gostei eu, dessa. Aí, eu, gostei, Edu, de verdade. o que, que, que é isso, mano. É, gostei, tá, mano. Tá, pão, galera, com galera, galera, pão com galera, trigo, é olha é o que do quadro. Comentário doido. Comentário que a galera. Entendeu? Killer Dragons. Edu, qual o gosto do seu travesseiro? Não <risos> dá pra entender, ah, não, cara. Aí, um pouquinho. Gosto do travesseiro. Mano, Bernardo Scorses, eu não sei se tá certo aí. Ele perguntou: Edu, você tem uma conta no TikTok? TikTok, mano? É sério isso? É uma merda isso aí, velho. Oh, Ô, galera, eu descobri esse negócio esse tempo atrás aí. Faz o okay, quê? Uns, sei lá, uns meses atrás aí. E, mano, que merda! E como que eu descobri? Porque fizeram um canal meu no TikTok, fizeram a conta minha lá. Ele pegava post da minha página e colocava lá no TikTok. Uhum. Lá, o cara criou um fake meu no TikTok, mano. Acredita nisso aí? acredita nisso aí? Não. E foi assim que eu descobri Caraca. o TikTok. E que merda que é esse negócio, hein? Nossa senhora. Ó, oh, já não gostei, já achei a merda. Que TikTok? TikTok, TikTok, meu ovo, mano? Entendeu, velho? <risos> Olha quem tá aqui, ó. Ah, Tô é okay. mano? Cê né? Cê é, né? É, né? Ahn. Oi, oi, oi, hum, oi, oi sim, deu, sim. cara tá aqui, ó lá. É, né, ó, ó. Comentário do Barbecuebr Edu, você é o único youtuber que não se mete em briguinha Ah, cara, é que eu sou de boa, sou de boa Um cara que não fala com ninguém, fico na minha E aí não dá briguinha não, entendeu? Eu fico na minha, 100% na minha Verdade. não faço polêmica, não faço vídeo polêmico, não faço nada Só faço meu conteúdo bacana ali que eu gosto E, e é isso Valeu aí, mano, pra comentar aí, vamos seguindo aqui, galera Muito Legal bom, quanto o cara, pessoal respeita a sabe, opinião aí, dele, aí. né, mano? Quando você olha, parece que você respira pelo pé Nossa senhora porque quando eu olho, parece que você respira pelo pé Isso não é um comentário, é um puzzle Você tem que tentar é, decifrar o que, que tá acontecendo Edu, você é formado em medicina, é? Tá curando todo mundo, que nem doido Opa, mano, tamo curando tudo aí Tô curando tudo mesmo, até o corongão Esse vírus maldito que veio lá daquela China porca lá. Tô curando até isso aí, mano Obrigado aí, cara Opa, meu conteúdo aí alegra muita gente que eu tô ligado, hein Valeu, é nóis, mano, valeu Tamo junto Qual sua página oficial do Facebook? Quero me inscrever Opa, mano, tá aqui embaixo, aqui ó Descrição, vai lá Página oficial minha Eu mesmo que administro lá Eu que cuido lá da página essa aqui é minha aqui, ó. Já que estamos falando de Facebook... tipo, o um pessoal é muito maluco. Lá, me página lá, mano. Já me segue no Instagram? e não pessoa escreve cada coisa ah, pra ele, né, velho? Que bagulho que era, louco. Cara, sinto muito falar, hein? Não tem Instagram, não tem Twitter. Tá seguindo alguém aí que não é eu não, hein? Muita Não tem Instagram, tá seguindo alguém errado aí, não é eu não, hein? Eu tô ligado que tem muito fake meu no Instagram Twitter, e no Twitter aí. Não sei, Twitter não sei, mas Instagram tem. Tem um monte se passando por mim. Caraca. Não sou eu, eu não tenho Instagram. Eu não tô afim de ter, não... É, pra mim, tá bom o Facebook. Facebook tá bom. Hamilton Souza, não tem botão de member pra apoiar o canal? Tem não, cara, não tem não, precisa não. Só de vocês assistirem e curtir tá bom pra mim, mano, valeu. É nóis, mano. Elivelton Silva, Edu... Humilde. Vivo. Oh, cara, que isso? Eu tô vivo, <risos> Claro que eu tô vivo, ainda bem, né? Ou não, pra alguns, vai saber. E que aí, é cara, eu tô vivão, fi. Vivão, bem, graças a Deus, bem de saúde. Tamo firme. Opa, se liga, se liga, ó. Danone sabor Gut. Aí, ó Danão aqui, ó. Ele falou: Edu, você ganhou um real com esse vídeo? Um real, mano, difícil, hein? Difícil ganhar um real aí, mano Ah, <risos> Du. Do... Edu, mostra sua perna pra ver se é peludo mesmo. Que oh, mano. <risos> o cara pedindo pra mostrar a perna. Que que é isso, galera? Não vou mostrar a perna, não. Aí YouTube, ó. Ó, vai capotar de vez aqui. Então, galera, eu vou nessa aí, vou acabar com. Mostrar Edu, a perna, Edu. Aqui, bastante comentário louco aqui. Obrigado pra você que comenta. Obrigado você que Só doido. E é eu vou nessa aí, beleza? Acabou o bicho aqui. E eu vou nessa. Valeu, fala... Edu. Ficou loucão, colocando. Tamo junto. Valeu, é nóis. E é isso aí. Como você viu, o Edu é... Assim, isso aqui, assim, né? Isso aqui, assim, ó, loucão. Isso aqui, isso aqui só, assim. Doido. O bicho é doido. Bom, mano, mas se você gosta do Edu, assim como eu gosto também, deixa o like aí no vídeo. Tamo junto. Valeu aí por assistir. Uf, bati no microfone de novo, pelo amor de Deus. Os comentários mais loucos, mano. Comenta aí qual que foi o comentário que você achou mais, mais... Fala também se você seguia ele em alguma rede social que ele falou que não tem. Eu não sabia. Foi bom saber, hein? Bom ter descoberto. Tamo, tamo junto, valeu aí, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, hein? Se inscreve no canal, deixa o like. Até mais.